E aí, 35mm ou 50mm? Essa é uma dúvida que muitos iniciantes têm, né? Normalmente é a segunda lente deles. E hoje a gente vai descobrir, 35 ou 50? Eu me chamo Carlos, vem comigo nessa aula. Bom, eu já vou deixar adiantado. A 35 e a 50 são lentes ótimas, mas ambas têm suas diferenças. E eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira diferença delas é a distorção. Vamos pro meu computador que eu vou mostrar a diferença pra vocês. Então nós temos aqui, pessoal, é, vários exemplos, né? E nós temos aqui a 35mm né? e temos aqui a 50mm. Então vocês conseguem observar que tem uma pequena diferença de distorção. Né? Na 50mm o rosto né, da nossa modelo aqui fica mais achatado. né, Aqui fica mais deformado um pouco. Você consegue entender melhor como que funciona essa distorção é, olhando aqui os outros exemplos de outras lentes. Então se você pegar uma lente de 14mm e deixar muito próximo da, da sua modelo, né, você consegue criar essa distorção, né, dependendo do efeito que você quer criar, pode ficar legal como pode ficar ruim. Né? E aqui você consegue observar que da 70mm para frente... Não tem muita diferença. A única coisa que você consegue observar aqui é que o desfoque muda muito, né? Então, para quem gosta aí de um desfoque, né? Você pode ver aqui, ó, que aqui a partir da 70, 85, 105mm, já tem um desfoque muito maior, né? Na 50 já vem aqui um desfoque mais leve. E aqui na 14, na 20, na 24mm, vocês conseguem observar que o desfoque é muito menor, né? Ou seja, a profundidade de campo é muito maior, ok, pessoal? Mesmo sendo uma lente aí, às vezes. 2. 1,8, 1,8 diafragma, né? A sua, o seu campo de visão vai ser muito maior, né? A sua profundidade de campo, ok, pessoal? Então, esse foi o nosso primeiro tópico, a distorção. Bom, mais uma coisa que vocês podem observar na 35 e na 50mm é o desfoque de fundo, né? Mesmo as lentes tendo um diafragma igual, né?, uma abertura, é maior igual né normalmente as lentes são vendidas aí com aberturas máximas de 1.8 ou 2.0 dependendo da marca que você escolher né a gente consegue observar um desfoque maior na 50mm vamos para a tela do computador então se vocês observarem aqui pessoal no nosso exemplo né nós temos aqui um exemplo com 35mm e um exemplo com 50mm né então você consegue observar, que o desfoque de fundo é muito maior do que da 35mm, né? Então, é, a 50mm, de fato, vai desfocar mais o fundo. Aqui a gente consegue observar mais um exemplo, né? Um desfoque de fundo muito maior e aqui um desfoque de fundo menor com a 35 e com a 50mm. Temos aqui mais um exemplo, pessoal. É, vocês conseguem observar que a diferença, às vezes, não é muita você consegue ter a mesma nitidez aí na sua modelo né aquela questão da distorção né Tem uma leve distorção aqui no rosto né e aqui mais mais achatada né e o desfoque de fundo costuma ser maior aqui na 50 mm mais uma coisa que vocês podem observar diferente na 35 e na 50mm é a distância de enquadramento. Vamos imaginar que você quer fazer um retrato, ao modelo, focando mais no rosto. E vamos imaginar que você quer fazer mais ou menos o mesmo enquadramento caso você tivesse a mesma lente. Algo pegando aqui mais ou menos do ombro para cima, focando bem ali no rosto. Então eu vou mostrar aqui na tela do meu computador uma diferença da distância que você tem que pegar para você conseguir esse enquadramento na 35 e na 50mm. Vamos lá. Então, pessoal, a gente tem aqui é, um exemplo, né? Eu estou dando os créditos aqui do autor, né? Eu peguei de um vídeo do YouTube, né? E aqui você consegue ver a distância, né? A distância focal para o rosto, 35mm, tá? Dessa forma. Se eu colocar na opção de 50mm, olha como muda. Então, para eu conseguir fazer o mesmo retrato, eu tenho que ter uma distância maior se eu estiver usando a lente 50mm. Deu para compreender? Então, 35mm ele fica mais próximo, né? E 50mm fica mais longe. Então, isso é interessante, pessoal, porque se você estiver num quarto, se você tiver, se você faz muito ensaio dentro de, de casas, né? De modelos dentro de casa, numa varanda, num hotel, né? Dependendo do local que você escolhe, às vezes a 35mm vai te ajudar mais. Né? se você costuma fazer em áreas mais externas, até em áreas internas também, mas você tem um espaço maior ali para você trabalhar, a 50 mm vai ser muito bem-vinda. Tem mais uma pergunta que a galera costuma fazer muito: qual ente é mais nítida, 35 ou a 50 mm? Com base na minha experiência, a 35 e a 50 mm elas têm a mesma nitidez. Isso vai depender da sua técnica, da forma como você faz o seu foco. Porém a 50 mm ela costuma ter um foco mais rápido. Devido a isso, você costuma ter uma foto mais nítida, porque a chance de você errar o, o, o foco é muito menor, né, na 35 mm comparado com a 50, o foco é mais lento, então às vezes você costuma fazer fotos ali mais fora de foco para quem usa o autofoco aí. Mas se for comparar ali ambas com o foco certinho, cravado, ambas têm a mesma nitidez. Finalizando aí o nosso vídeo, a gente vai falar agora sobre os valores. Qual lente é mais cara, qual é mais barata, qual vale a pena investir? Então vamos aqui para a tela do computador. Eu abri aqui no Mercado Livre, né? E eu tenho aqui lentes 35 e 50 milímetros, né? Ambas para a Nikon, ok, pessoal. É, então, se vocês forem para marcas aí, é, mais baratas, né, em por exemplo, né? normalmente a galera que está começando investe aí na Young -no, né, você consegue observar aqui, ó, isso aqui pode variar, né, de acordo com o vendedor que você escolhe aí, mas eu estou vendo aqui com base na média, né, então, uma 35mm em para Nikon está em média aí R$579,00. Já a 50mm está saindo aqui a R$666,90, ok? Ok da marca yungnu ok pessoal então vamos lá já na marca nikon né as originais nikon né uma 35mm 1.8g né com motor de foco ela tá saindo na, na média de 1849 99 já 50mm ela tá saindo aí em 1890 né 1.8g também com motor de foco embutido na lente. Então, pessoal, a questão dos valores costumam ser muito próximos. Você só tem que se basear com base nos tópicos anteriores que eu falei para fazer a escolha aí da sua lente. Recomendo ambas as lentes. Já tive experiência com as duas e as duas são muito boas. Só vai ter essas diferenças aí de espaço, de distorção, desfoque de, de fundo diferente. Cabe a você aí escolher a que vai agregar mais para o seu trabalho. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu curtir, de deixar o seu comentário e vamos para o próximo vídeo.